Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, mas só 13% dos idosos têm acesso a apoio de profissionais. A rede de cuidados continuados tem apenas 15 mil vagas. A despesa pública em cuidados de longa duração é irrisória. O Governo não cumpriu o seu compromisso no apoio aos cuidadores informais. Em cada cinco lugares em creches, dois não têm com participação pública. Vimos com a pandemia como é importante garantir os cuidados dos nossos familiares, amigas, vizinhos, quando nós não estamos lá. É por isso que devemos construir um Serviço Nacional de Cuidados que garanta uma rede pública de apoio a idosos, crianças, pessoas dependentes e com deficiência. O Bloco de Esquerda quer terminar o bloqueio do governo aos direitos dos cuidadores informais. É assim que se garante que ninguém largará a nossa mão.